Sempre nas séries tem uma pessoa que resolve todos os problemas e a gente vai falar exatamente desses personagens. Sou o Mickey, Sou a Júlia. E, e esse é TV também. em cores. Antes de começar esse vídeo, a gente pede aquele like esperto aqui. Se inscrever no canal caso não esteja inscrito e apertar o sininho. Sininho é muito importante. Por quê, Júlia? Porque com ele você recebe notificação enquanto tem vídeo novo aqui no canal. Vamos lá? Hum. Vamos. Sempre que eu penso em personagens que resolvem tudo, eu só consigo pensar em Olivia Pope. Eu okay. acho que é necessário It's falar... Scandal. É, eu acho que qualquer pessoa, no grupo de amigos, quando faz alguma coisa e resolve tudo, todo não fala, não, nossa Olivia Pope, não, porque tá. é, é a representação do eu resolvo seus problemas. Não, Olivia Pope é aquele negócio que nem eu que assisti muito Scandal, sei que ela <risos> resolve as coisas, ela resolve as coisas total. Ela resolve tudo, menos os problemas dela. Mas quem resolve os problemas? Quem prov... <risos> Exatamente, assim, é, eu acho que Scandal é muito interessante porque tem muitas camadas, de problemas, porque ela é uma advogada, então tem os problemas dos, das pessoas que procuram ela pra resolver os problemas delas, e ainda tem a questão do presidente, básico, leve. E o presidente dos Estados Unidos, que é um bosta e que só arruma problema e ela sempre tem que o que resolver. Eu acho que eu passei três temporadas fazendo assim, Olivia, por que Olivia? E eu não consegui aceitar aquela mulher sempre fazendo essas coisas por esse cara. Vale dela, né? O não, que... mas ela não, tem não. outros trabalhos. Eu falava, minha filha, você tem outros empregos. Mas imagina quanto você tá devendo, quanto presidente tá devendo para você quando você ajuda não, ele. Não é, é isso assim. Você tem a o, olha só, a segurança nacional tá em jogo. Caguei, você me deve. E assim é isso, Olivia Pope. Não importa o que aconteça, it's handled. Aprovado. Continuando falando das criações das mulheres de Shonda Rhymes, eu vou falar de Bailey de Grey's <risos> Anatomy. Que assim, é uma mulher pra resolver tudo naquele hospital, tudo. né? É isso que Aquele hospital não funciona sem ela. Não só ela, finalmente, né, hoje em dia, ela tá ali como Tiff, Mas tem a questão também que ela que criou e cuidou, né? E ensinou tudo que possível pro pessoal lá da Mary, Tem Alex, Sim. tem Christina, etc. E, cara, muita gente, muita gente se baseia muito nela. Se infelizmente se apoia nela em várias situações e é muito legal ver como é que uma mulher que é uma mulher negra, né uma mulher em posição de poder assim muito, muito importante dentro do hospital é como é que todo mundo depende muito dela para as coisas poderem funcionar direito ou minimamente possível. É, as últimas temporadas a gente está vendo cada vez mais ela recebendo espaço, ela ganhando espaço, ela ganhando camadas, só que é muito bacana ver como é que a Bailey conseguiu chegar onde ela chegou, realmente batalhando, fazendo valer o quem ela é, na profissional que ela é, e finalmente dá frutos, né? Toda essa, essa coisa. E, cara, é a mulher que resolve todos os problemas. Desde o início. Desde o início, todo mundo... Tinha medo dela? Tinha medo dela. Mas ela <risos> resolveu os problemas, né? Sim. A Bailey, maravilhosa. Perfeita. Continuando a nossa listinha, eu vou falar de Quântico. Especificamente da Alex Parrish, que é a personagem principal e que é a única pessoa que conseguiu mostrar que todo mundo dentro do FBI do Quântico tava errado e é uma dosta. <risos> É, é sempre complicado quando tem uma pessoa que pode resolver tudo, só que ninguém ouve aquela pessoa. Ninguém coisa, ouve né? essa pessoa! E assim, eu acho, eu acho que a parte mais interessante de Quântico foi isso, tipo... É, Quântico tinha a mesma situação de How to Get Away, que todo final de episódio tinha um plot twist. Mas, ao mesmo tempo, a gente nunca tinha certeza se ela estava certa. Mas a gente sempre queria que ela tivesse certa, porque tudo indicava que ela estava errada, mas ela conseguia provar, não, tem algo errado aqui. Eu não sei o que que é, eu não sei porquê, mas eu vou descobrir. E é isso, a metade da temporada é todo mundo achando que ela é uma errada, outra metade achando que ela é uma paranoica. E eu achei isso incrível, porque primeiro ela é uma mulher que é do Oriente Médio, assim, o pai dela também era, era espião e tal. Então assim, tem todo um rolê por trás do que estava acontecendo. E ela sempre falava, não, cara, tem alguma coisa aqui que ninguém tá vendo. E tem todo um peso, porque assim, apesar do nome dela ser um nome americano, você vê que todas as origens dela são óbvias, sabe? A Priyanka Chopra, é a Priyanka Chopra. Então assim, pra mim foi muito importante, assim como o Olivia Pope, ter uma mulher que não é branca como principal e mostrando, olha só, vocês não me dão valor, vocês não me escutam porque eu sou assim. Última pessoa que resolve tudo nessa listinha aqui. E vamos fechar com quatro mulheres, sim. Vamos... Por que será? Porque, porque é quem resolve tudo no mundo, né, gente? Eu vou falar da Blanca Evangelista de Pose. Tudo pra mim, tudo pra mim, tudo sem falha. Então, eu tava meio muito na dúvida aqui de falar ou da Blanca ou da Electra. Mas a gente tem que lembrar que, assim, toda hora que dá problema, a Electra vai uhum. atrás da Blanca pra resolver os sim. problemas. Então, no final do dia, a mãezona, é. a mãezona de Pose. Se você não assistiu Pose, a gente não consegue mais Repetir mais. A gente já falou Veja de pose várias pose. vezes, vou deixar os cards aqui, porque é impossível não ver pose. Assista pose, sexta pose, assista pose. Não vamos cansar de repetir isso. Só que a Blanca, no final do dia, inegavelmente, essa mãezona, né, que cuida de todo mundo, é aquela pessoa que decidiu chegar e acolher vários LGBT na casa dela, né, quando ela percebeu que ninguém estava ajudando essas pessoas, ajudando a gente, né, no final do dia. E é muito bonito ver como é que ela literalmente pegou aquelas crianças e adotou elas, Sim. você vê que elas... Todas elas chamam ela de mãe e ela tá sempre lá por eles, na medida do possível, assim. Você vê que eles estão em situação difícil, financeira, social, é tudo possível. E a Blanca tá lá tentando fazer o máximo possível, assim, tripas coração, né? Sim. E, assim, segunda temporada cada vez mais comprovado como é que essa mulher é abençoada. E é muito, muito incrível ver essa figura na TV, assim, existindo e fazendo um trabalho ótimo, tanto Sim. a atriz quanto a personagem. E a Pose é um show de, de maravilhas, né? Não é a representação do que é a família LGBT. Assim, eu acho que é principalmente a Blanca para mim é a representação do que é que você faz pelos outros. Sim. A Blanca representa assim, eu acho que uma líder de tudo que a questão LGBT representa ali até o último nível ali de opressão. Aquela mulher sofre diariamente. Ela tá ali erguido, cuidando de quem ela ama e sendo cuidado na medida do possível também, né? É linda, é linda. É uma das personagens mais bonitas que eu já vi serem feitas na TV porque ela é a representação do que é é você ter uma família. Sim, Blanca Evangelista está tem sempre no nosso tem coração, tempo. né? E a gente quer saber de vocês, gente, vocês estão assistindo o o que vocês acham da Blanca, o que vocês acham das mulheres que a gente comentou aqui, todas maravilhosas Pode comentar também alguns homens que resolvem coisas a gente sabe que às vezes eles fazem as coisas Existe, <risos> existe. Né? existe, existe Então comprova pra gente aqui que existe e a gente se vê no próximo, não esquece de dar like Tchau, tchau! Tchau, tchau, gente!